Fala galerinha, beleza? Eu tive que parar aqui, é muito bonito. Véio. Aqui a gente está em Araci, já é antes de Eu esqueci o nome da cidade, eu tô com medo de pirar. Errou! Não, é... Irará. Errou! é irará. Cara, a, a vista aqui é... Sensacional, é muito bonita. Poxa, muito bonito mesmo. Bom, enquanto estou tentando fechar aqui o negócio do capacete, né? Vai ah, conseguir agora. Ai, vale a pena. Silêncio. Cuidando a né, gente. Vamos andar. Ai! O gostoso desses rolês é justamente ter essas visões, conhecer esses lugares bonitos. Sem pressa, sem correria é, Valeu muito a pena doendo já aqui. São 2 e 53 Ah, eu tô até de férias. <risos> é, no meio da pandemia eu tô de férias, a empresa me deu os 10 dias que faltavam. E minhas férias foram em fevereiro. Só que em março nós teríamos a auditoria da ISO 20000 e da ISO 9000. Aí... A gente tinha que arrumar né, as coisas. O ano nem eu nem, nem sei como ajudar ele. Espero que o rapaz que parou ali, ele, ele consiga Eu não entendi, realmente tão tranquilo que tá acompanhando a CG. O marcador de consumo dinâmico da MT tá dizendo que ela tá fazendo.. Tava, tava fazendo 31 naquela descida, né? Aí foi pra 25, 40 agora. Eita! Rolinhas! querem se matar Rolinhas? 115, mais um 15, MT a 29 por litro, Tá ah, ótimo, 5.500 giros, é praticamente o que a Lambda fazia, só que três vezes mais forte, né? Coitado, um animal na pista! Ponto do Toco 2 Onde era? Não estou vendo nada aqui Aqui deve ser o que? Oh, rádio Uma antena setorial Perímetro urbano povoado de ouriçanguinhas Então, já está perto de ouriçangas E depois de ouriçangas Vamos lá, Raul, você consegue Ipiranga... não, não tem não Irará, irará Irará Ai Ai, porra e aí? Não errei Mentira, errou sim, acertou de segunda Barbeja-copo Galera, que deve beijar muito copo, né? É que é uma coisa, né? ambiente onde não tem muito que se fazer para ter como lazer, aí geralmente as distrações se tornam, um, beber, dois, fazer filho, não necessariamente fazer filho, mas geralmente acaba gerando. me estranha, parece até desanimado, né? A pessoa se esconde. sanguinhas ó, oh, chicane abre reduz tangente ponto máximo mantém mais uma porra. E tá cantou pneu aqui, viu? com escrotinha viu bem escrotinha bom galerinha vamos ficando por aqui fazer vídeos curtinhos né são melhores Estamos parando na entrada de Oriçangas no limite de municípios entre Aramari e Oriçangas Gajo quer, é. oh, amigo. Um, dois, dois. Okay. Ai, obrigado. A gente parou aqui, fez uma ferição de temperatura. sai do caminhão aqui. É, tá rolando isso na entrada de água em cidade Galera, afere a temperatura, né? Se estiver com febre, certamente não vai ser permitida a entrada Não foi o nosso caso Temperatura ferida, 36,5 Tudo certo Vamos lá Estamos em Então segue o rolê. Tchau, tchau. Até mais.